Caralho, a gente usou uma caindo no chão. Caralho, acabou com as fotos, véi. E as fotos, velho. e na água, eu na, na porta. Tu tô... está é <risos> é tá ligando, velho tá tá